Pessoal, esse filme na Netflix é muito legal. Ele tem um plot assim que já entrega um pouco, né? Mas eu achei ele bem show porque ah, nos dá a ideia assim de outras uh, possibilidades para a vida. Claro que é um sci-fi, né? Mas é bem interessante e fala aí de uma ciência bem futurista. Então, a gente tem aqui, ó, depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista sente o perdido... o... sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando o seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo, principalmente as leis da física e de Deus, né? Então, uh, a gente tem aí o Ken Reeves como um cientista bem maluco, querendo reviver a família dele e a gente vê o desespero da situação a, embora eles não aparentem estar desesperados eles até agem assim de uma forma bem fria ele o amigo dele por, pelo até a metade do filme vamos dizer assim aí depois sim a gente vê ali o desespero daquele uh, marido daquele pai querendo trazer a família de volta então, é um filme, assim, bem interessante, porque tem alguns plot twists, a gente vê como é que funciona, sabe? E te dá uma coisa, assim, nossa, será que um dia isso vai poder ser plausível, né? Tu colocar a memória da pessoa na outra pessoa e a pessoa vai ter consciência. E aí, onde que fica a alma da pessoa? Que é isso que é questionado na, no filme. Então, achei bem legal, vale muito a pena assistir.